são hum! surpresa É só ficar ligado A é. diversão tem com certeza Nick, Nick, Nick Nick, oh. Nick, Nick Nick, -oh. Nick é muito especial E é até o natal Aqui na Niquel Lane Nick, Nick, Nick Nick, Nick, Nick Nick, Nick Tem surpresa de natal Aqui na Niquel away na diversão com Super Mario Brothers O filme, agora no McLanche Feliz <risos> hum. Sabia que as águas-vivas existem Desde antes dos dinossauros E que não são peixes <risos> Lavem <água>, se protejam <risos> <risos> Fui ensopado por uma esponja De água usada